Eu sou Regina Paula, professora de Ciência, trabalho na Escola Zia Mota. E hoje, nossa aula será sobre as mudanças de estados físicos da matéria. Só que antes de nós começarmos o assunto, eu gostaria de relembrar com vocês um assunto que a gente viu nas aulas passadas, né? que foi os estados físicos da matéria. Não sei se vocês lembram. Mas são três os estados físicos da matéria. O estado sólido, que eu vou citar, eu trouxe aqui para vocês verem. O gelo, ele se encontra no estado sólido. Aí, do sólido, nós passamos para o estado líquido, a água, né? A famosa água que a gente toma no nosso dia a dia. E o estado gasoso, eu trouxe aqui o balão. Que dentro dele tem o um ar, o um ar, o estado gasoso. Então... É, a nossa aula, já entrando no tema, né, mudança de estados físicos, é, eu trouxe aqui para vocês uma representação das mudanças de estados físicos. Aqui nós temos o estado sólido. Percebam que na representação, as moléculas elas estão unidas entre si. Não há agitação das moléculas. Indo lá para o estado líquido, as moléculas elas já estão um pouquinho mais afastadas umas das outras. Já há uma certa movimentação entre as moléculas. E o estado gasoso, percebam que as moléculas elas já estão um pouco mais afastadas umas das outras. Já há uma certa agitação entre as moléculas. E seguindo, percebam que nós temos moléculas unidas entre si nós temos moléculas é um pouquinho mais se movimentando e nós temos moléculas bem agitadas beleza galera então você viu que a gente foi passando de estado né fomos do sólido para o líquido do estado líquido nós fomos para o estado gasoso e do estado sólido, nós vamos lá para o estado gasoso. Então, meus queridos, nessa aula de hoje, eu vou começar a falar sobre as mudanças de estados físicos. Quais são os nomes envolvidos nessa mudança? Quando uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, nós temos uma fusão. Ok? Beleza? É... Eu trouxe como exemplo da fusão o gelo derretendo. Percebam aqui que o gelo, aqui eu tirei do congelador, a gente já vê o líquido, ó, a gente já está se derretendo. Então aqui aconteceu a famosa fusão. É quando eu tenho a passagem do estado líquido. Para o gasoso, eu tenho a famosa vaporização. Belezinha? Então, a vaporização, ela trouxe ainda duas maneiras distintas, que é a ebulição e a evaporação. É, a ebulição, vou citar aqui como exemplo, a água fervendo, né? Quando você percebe que a água, ela... Ela fica, quando ela tá fervendo, ela fica tipo borbulhando, ali a água atingiu o um nível, né? Ela foi aos 100 graus Celsius Ela chegou na ebulição dela, ok? E a evaporação, é, posso citar como exemplo, a roupa secando no varal, né? A famosa, a gente pega, lava a roupa e vai pra, coloca no varal pra secar. Ela seca lentamente, gradativamente, né? A temperatura ambiente, acontece essa evaporação bem lenta, gradativamente. É, quando você vê a ebulição e a evaporação, lembre-se que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, que é a vaporização. Nós também temos a passagem né, do estado sólido para o estado gasoso, que é a sublimação. Eu trouxe como exemplo para você da sublimação é aqui aquelas natalinas, não sei se vocês conhecem, são é umas bolinhas que a gente coloca né em armário, em guarda-roupa para matar baratas. Não sei se você já viu, mas com os dias ela, ela desaparece, né? Aconteceu a sublimação, ela evaporou, né? E é isso, né, gente? Agora eu queria perguntar a vocês, eu gostaria de saber se ficou alguma dúvida. Caso tenha ficado, anotem que eu vou estar sempre aqui. Estou aqui no grupo, irei dialogar com vocês, interagindo, né? Qualquer dúvida, é só dar um oi que eu estou disposto a atender vocês. Agora, nós vamos exercitar um pouquinho na a nossa mente, respondendo uma atividade proposta do nosso livro didático, que está na página 30, as questões primeira a quarta. Você vai é, responder de acordo com a aula de hoje, que né? foi sobre as mudanças de estado físico, certo? E vai lá na paginazinha 26 e 27 e responde, ok? Uhum.